Salve, galera! Estamos aqui no, na terceira edição do Graffiti Festival de Presidente Prudente, um evento que tem o objetivo de fomentar o, a cultura do grafite em Presidente Prudente. E, e nesse ano a gente tem aqui o objetivo de revitalizar esse espaço da rodoviária, o entorno aqui da, da rodoviária a Sabesp, os muros da Sabesp. E a gente tem como parceiro a própria Sabesp, que sugeriu o tema de meio ambiente, de água, e fazer com que os artistas, desafiar esses artistas a refletir sobre essa temática. Estou muito feliz em pintar aqui pela primeira vez. É, meu estilo de trabalho se baseia no retrato de mulheres com cabelos coloridos. E eu estou aqui para mostrar essa influência da, da cena feminina no grafite, na arte Arte Urbana. Acho importante a gente estar participando desses eventos, mesmo sendo longe, e é isso. Bom, eu sou o João Célio, tenho 21 anos, sou artista aqui da cidade e a ideia do projeto, juntamente com o Itamar, que é o Idealizador, eu vim junto nessa, nessa caminhada e a nossa ideia realmente é fomentar a arte na nossa região, no nosso município, dá um pouquinho mais de força para o grafite, que há um tempo atrás, infelizmente, era muito criminalizado. Havia um grande receio né, por parte da população e das pessoas. E a gente consegue apresentar o grafite de uma forma melhor, uma forma bonita e agradável. É, graças a um, um grande parceiro, né, que é a Sabesp, que, que vem a contribuir com a gente, Está tá sendo um grande prazer fazer esse trabalho para essa empresa, uma empresa que, que realmente é bastante forte aqui na nossa região. E vem apoiando, né, vem mostrando o quanto a arte, o grafite é importante para dentro das nossas cidades, para dentro das nossas comunidades. É, meu nome é Tuca da região de Itapevi, São Paulo. É, eu acho muito importante um projeto desse acontecer nessa cidade. E eu fico muito feliz em participar em outras cidades, poder representar né, as mulheres na arte urbana. Agradecemos muito pela oportunidade de estar participando, de poder né, vir para cá, conhecer a cidade, conhecer lugares novos. E isso é muito importante, né? Trazer um evento como esse, assim, trazer artista de fora, até mesmo pra galera que, que convive no dia a dia com eles, entender um pouco mais o que, que é o grafite, né? O que, que é essa arte aí que, aos poucos, a gente... estamos é, caminhando aí pra, pra que cada vez mais ela seja mais representada e, e enfim, né? E cada vez mais pessoas possam se, se espelhar em outras pessoas, né? E, enfim, mas é isso, a Capstile veio aí para somar com esse evento e trazer um pouco de arte para a cidade aí. Tamo junto! Oi, eu sou a Késia Munhoz, trabalho como engenheira no, na Sabesp já há uns 10 anos e de... Desde a pandemia para cá, eu descobri esse, essa, esse meu talento para desenho e pintura e descobri que eu sou grafiteira também. E é, quando surgiu esse projeto na Sabesp, eu ganhei essa parede para é, pintar e mostrar um pouco do meu trabalho, né, que eu faço além do meu trabalho oficial. Então, nas minhas horas de lazer, eu sou grafiteira e trabalho assim e mostrando também um pouco da diversidade, um pouco da inclusão das mulheres no mundo do grafite.